Os melhores momentos geralmente acontecem quando o corpo ou mente de uma pessoa atingiu seu limite em um esforço voluntário para alcançar algo difícil e que vale a pena. Uma experiência ótima é algo que fazemos acontecer. Mahéle Tchiksen Mihai, psicólogo húngaro, criador do conceito psicológico de fluxo, flow.